A segunda turma do tribunal decidiu que tem competência para julgar ações de procuradores do Ministério da Fazenda. Isso porque os pedidos dizem respeito a normas de segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Em regra, as ações envolvendo servidores estatutários são julgados na justiça comum. O sindicato da categoria pediu que a União fosse obrigada a melhorar o prédio do Ministério da Fazenda, em Cuiabá. Segundo eles. O local apresenta condições insalubres, com extremo calor por conta de problemas no ar-condicionado. Conforme o relator do processo, o desembargador Roberto Penatar, a decisão foi tomada porque a ação discute apenas condições do local de trabalho. Esse também é o um entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.